Oi, gurias, tudo bom? Tô aqui hoje para compartilhar minhas comprinhas da Shopee com vocês. Então, são produtos que eu queria muito há muito tempo. Quem é da época da Born Pretty aí vai lembrar que lá tinha muita coisa de unha, mas infelizmente como é em dólar tá inviável, então eu consegui achar na Shopee com vendedores locais. Chegou tudo bonitinho e eu vou mostrar hoje para vocês. Se vocês se interessarem por algum dos produtos, o link do blog tá aqui embaixo e no post vocês encontram o link de compra, o valor direitinho e algumas fotos mais próximas também de cada coisinha. Vamos começar com uma coisa que eu já tinha. Eu tinha esse aqui, que é um disco de apliques de unha. E esse aqui tem flor, coração, gotas, estrelas... E é isso, só que tem de várias cores diferentes, e ele é grande comparado com a minha mão. Aí eu decidi comprar... Opa, quase deixei cair tudo. Aí eu, deixi, eu decidi comprar alguns outros modelos que eu já queria muito, que é o strass, que eu tinha... Que pra fazer as minhas unhas eu tava tirando de, tipo, fitas. Eu comprava a fita de strass e arrancava cada um. Então agora eu comprei, só que olha o tamanho. Ele é bem menor que o outro. Mas tudo bem que ele não foi muito caro. E dá pra usar bastante, porque tem bastante tamanhos de pedrinha. E essa aqui vai da bem pequenininha, não tem número. Mas vai de uma bem pequenininha até uma bem maior. E são os strass prata e tem alguns furtacor no meio. Outro disquinho que eu comprei foi esse aqui de fimos Quem é da época dos fimos Eles são... Uns apliquezinhos de unha feitos de biscuit, praticamente, de uma massinha. E eles têm o formato de frutinhas. Os meus têm formato de frutinhas, mas tem de formato de tudo que tu imaginar. E esses aqui têm morango, pitaia, uh, limão siciliano, kiwi, uva, banana, laranja normal e limão normal. Pera, maçã e melancia. Então tem vários modelinhos, vem bastante de cada um. Dá pra fazer unhas bem divertidas, bem verão. Com essas frutinhas que são um amor, eu acho muito fofa. Outro produto que eu comprei foram pincéis de unha. Finalmente eu vou parar de usar grampo de cabelo pra fazer as nail art. E esse kit aqui vem com... Vem com 15 pincéis, eles são pincéis, o meu modelo é o branco, que só tinha esse. Todos, todas as lojas só tinham o branco, mas eu queria ter pego o preto pra não sujar tanto, porque eu tenho certeza que eu vou sujar todos eles com esmalte. E ele tem vários tipos de ponta, ele vai da ponta fininha, que é essas mais fininhas pra fazer nail art. Essa tipo vassourinha, vem dois tipo vassourinha. E aí tem os pincéis mais normais, mais parecidos com pincéis de lábios até que eles são mais achatadinhos, e um boleador para fazer, né, fazer as bolinhas para eu parar de usar o grampo de cabelo. Então, vem tudo o que eu preciso. Óbvio, eu ainda compraria um kit de boleadores, porque daí eu teria bolinhas de vários tamanhos. Aqui só vem um tamanho de boleador. Mas não tinha quando eu fui comprar. Então, já fico muito feliz. Isso aqui já ajuda muito pra fazer a, os desenhos. Então, um kit de pincéis bem completão. E por último, uma coisa que tá na moda no Instagram, é o carimbo transparente, né? Eu já tinha um carimbo muito antigamente, que era, era moda ter coleção de plaquinhas de carimbo. Só que o meu era um modelo, que ele era rosinha, bem pequenininho, que era horrível, não funcionava, não dava pra carimbar a unha de jeito nenhum com aquilo. E agora eu comprei um profissa grandão. Esse aqui que é o que tá na moda no Instagram, que é o, o transparente, então tu consegue ver. Quando tu vai carimbar a unha, tu consegue enxergar por aqui o que tu tá fazendo, então tu sabe onde mirar o carimbo pra botar no lugar certo o desenho. E dá pra fazer as francesinhas que tá todo mundo fazendo também, que tu enfia a unha aqui no meio. E tu consegue fazer... Bem retinho, bem perfeito. Então eu comprei, a qualidade dele é bem boa, eu ainda não testei, ele estava fechado, mas eu acho que isso aqui vai funcionar super bem. E veio junto também a espátula, que aí tu passa o esmalte na plaquinha e passa a espátula para espalhar. E aí sim, tu bota o carimbo para botar na unha. Eu não tenho nenhuma plaquinha, talvez futuramente eu compre alguma, mas não era esse o meu objetivo. Era realmente ter para fazer as francesinhas, porque eu sou uma negação para fazer francesinha reta. Então, eu acho que isso aqui vai ajudar muito no processo. E veio já com a plaquinha, então, quando eu comprar... Veja com isso aqui. Então, quando eu comprar as plaquinhas, eu já tenho como passar por cima delas. E foram essas as minhas comprinhas da Shopee. Eu realmente amei tudo que chegou. Eu acho que até os pincéis são de qualidade muito boa. As cerdas também são bem gostosinhas e bem fininhas. É assim, incrível como isso vai facilitar a minha vida. É uma coisa tão simples, né? Tipo, eu já devia ter comprado isso há muito tempo. Mas comprei finalmente eles estão aqui. Vão facilitar a minha vida. Eu vou conseguir gravar os vídeos mais fácil. E a única coisa que eu acho que podia ser diferente é as rodinhas. Elas podiam ser um pouquinho maiores pra ser do tamanho da que eu já tinha. E daí seria perfeito. Mas tudo bem também, porque eu vou provavelmente enjoar e eu vou querer mais modelos. Essa aqui eu já tenho há muitos anos eu nunca consegui nem chegar perto do fim dela. Então, realmente, dura bastante, não é todo dia que tu faz uma unha com aplique, né? E foi bem positiva a minha experiência, todos os, os vendedores mandaram tudo certinho, embaladinho, chegou tudo perfeitinho, então eu indico super pra vocês. Se tu gostou do vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal. Se tu tiver alguma indicação pra me fazer, comenta aqui também. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!